Oi, pessoal! Passando aqui rapidinho no início desse vídeo para dizer que ele faz parte do nosso projeto chamado Trabalhar com História Hoje, que é produzido em parceria aqui do Historiar-se com o um podcast Tem Profissional da História aí. Você pode assistir ele tanto nesse vídeo quanto ouvir o podcast, que vai estar linkado aqui embaixo. E hoje o nosso tema é sobre a docência, ou seja, sobre ser professor de História, tanto em instituições públicas quanto privadas, quanto na educação básica, quanto no ensino superior. Nosso convidado mais que especial de hoje é o professor Newton Pereira Millet, ou Mulet, nunca sei como se pronuncia, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem pesquisado, publicado e ensinado sobre ensino de história. Ele também tem muita experiência na educação básica, tanto pública quanto privada, e também uma longa experiência no ensino superior. A gente espera que vocês gostem, até o próximo vídeo e tchau, tchau! tarde, bom dia, boa noite. Eu vi que é legal fazer isso aí nos podcasts, porque afinal de contas ninguém sabe a hora que a pessoa vai escutar, então eu estou imitando. É sempre bom imitar coisas legais. Então, eu sempre tive uma impressão muito forte que qualquer atividade profissional ou qualquer atividade de qualquer ordem, né? nesse caso específico, do nosso curso de História, eu, eu penso que qualquer curso superior ou qualquer atividade, qualquer forma de agir no mundo, está necessariamente ligada a uma espécie de compromisso com os mundos todos. Né? Então, tanto professoras de História quanto motoristas de caminhão têm compromissos sociais e mais, eu diria, ainda compromissos vitais para que o mundo seja mais alegre do que ele é. Então, eu não sou muito desses que acha que professor de história, porque é professor de história, tem mais compromisso ou menos com as transformações, com as mudanças, com a vida, do que qualquer outro tipo de ação. De qualquer modo, eu não tenho dúvidas que a minha atuação particular como professor de história sempre teve baseada num forte compromisso social. E eu sempre quis ser... Arquiteto desde criança, né? e ainda quer. De qualquer modo, a, a, a história e, e, e essa atividade, esse agir no mundo de ser professor de história, acabou entrando assim, é, muito vinculada à militância política, tanto no antigo PCB quanto no movimento comunitário. E depois de ter entrado na URGS em 1988 para fazer História, uma atividade que se dividiu entre o XISTE, que eu tive uns três anos, e três anos e meio, e a atividade sindical quando, a partir de 89, entrei como professor contratado do município de Guaíba, trabalhando numa escola, que hoje meu irmão é diretor, que é a Escola Municipal Amadeu Bolognesi onde, inclusive, trabalha uma ex-aluna nossa da Universidade Federal, que é a Priscila. E nessa escola eu comecei em 89 à noite, todo o ensino fundamental, primeiro, é, quinta, sexta, sétima e oitava série, na época era sério. E daí eu continuei sendo professor da escola básica até 2006, quando entro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse período todo aí de escola básica, eu transitei no ensino fundamental, no ensino médio o tempo todo, na escola é, pública municipal, na escola pública estadual e na escola privada. Então, eu sempre gosto de salientar que na escola privada eu tive uma jornada de aproximadamente 13 anos no Colégio Israelita Brasileiro, desde 1994 até 2006, que foi uma jornada, assim, digamos, vital para minha formação como professor de História. Ao mesmo tempo, eu fui professor da Unicinos, tanto da área de prática de ensino, quanto de História Medieval, e depois da URGS, de 2006 até agora, eu continuo sendo professor que forma professores, que atua na escola e assim por diante. Então, eu sempre gosto de pensar que da melhor coisa que eu faço, dentre escrever, pesquisar e ser professor, ou a melhor coisa que eu fiz foi ser professor da escola básica. E não está aí nenhuma glamourização de ser professor da escola básica, porque certamente não é algo glamouroso, sobretudo nestes tempos em que vivemos, mas também já não era antes. então Mas é alguma coisa que sempre foi muito interessante, muito produtiva porque eu tenho a impressão que que tanto ali no ensino fundamental quanto no ensino médio, da aula de história, era um modo de apresentar os mundos e os seres dos mundos para as novas gerações, né? para os jovens e para as crianças. E isso sempre foi muito interessante, sempre foi regado de um forte compromisso social. Eu acho que é, professoras de história têm sido contaminados há bem mais tempo do que o final dos anos 80, do que o final da ditadura militar, do que mesmo a Constituição de 88. É, eu acho que sempre, desde antes, houve um certo entusiasmo revolucionário nessa atividade professoral de história. E esse entusiasmo atravessa um pouco a história. Então, por exemplo, eu não tenho dúvidas de que o entusiasmo das pessoas que lutaram contra o regime militar influenciou as opções de professores de história nos anos 90 até hoje. É, e, e, e eu não tenho dúvidas que, com o passar do tempo, esse entusiasmo se arrefece um pouco, certamente. E eu acho que nesse momento em que estamos de vigilância e de controle, de, de uma série incrível de dificuldades, de enfrentamentos, é, é, esse entusiasmo tem se arrefecido. Mas eu penso que é, é, isso que eu estou chamando de entusiasmo revolucionário, imitando Foucault na, em O que é o Iluminismo, é, eu penso que não foi apenas uma série de conquistas que dizem respeito ao campo da legislação. A Constituição de 88, a LDB, os, os parâmetros curriculares nacionais, as leis 10.639 e 1645, que são, sem dúvida, absolutamente significativo e importantes. Mas eu penso que essa ideia de entusiasmo, que é uma ideia assim, de acontecimento, é, que sobrevoa o tempo, é, gira em torno dos movimentos sociais, ou, por outra, os movimentos sociais, políticos, culturais, que giraram em torno dessas dessas legislações todas aí, Constituição, PCNs, 10.639, etc. Né? Esses movimentos fizeram essas leis ser e criarem brechas ou criarem as brechas que criaram. Digamos, então, que esse entusiasmo é o acontecimento mesmo da transformação. Mas ele não é produto de uma norma ou de uma lei, era isso exatamente o que eu estava querendo dizer. Mas dos movimentos e das ações dos grupos e das pessoas envolvidas com a criação de novidades no mundo, ou com o enfrentamento dos racismos, dos negacionismos, dos fascismos e etc. Então, eu acho que professores de história partilham desse entusiasmo, esse entusiasmo aí que o Foucault, lá em Do que é o iluminismo, aborda quando ele trata do acontecimento revolucionário como sendo menos aquele aquele fato da revolução e mais o entusiasmo que gira virtualmente em torno dela. Então, é, é o entusiasmo é exatamente esse atributo que acompanha a virtualidade dos nossos movimentos e das nossas ações. Então, eu acho que sim, que vimos muitas importantes mudanças na área da educação e do ensino de história. E eu até queria dar alguns exemplos bem, bem, assim, é, é, que as pessoas vão conseguir marcar é, com a sua lembrança de aulas que deram ou que assistiram, mas que são bem, ao mesmo tempo, bem significativos. Então, observem a gente pensar, não é, vocês, evidentemente, mas eu pensar no quadro das revoltas regenciais. Então, a gente sempre fazia um quadro das revoltas regenciais, localização, é, resultados, causas, efeitos e tal. E aí colocava as quatro revoltas que a gente tinha, Sabinado, Balaiada, farrupilha e Cabanagem. Todo mundo sabia isso, digamos assim, decor. Agora, imaginem que nós conseguimos ultrapassar isso e hoje a gente consegue produzir muito mais criação quando trabalha o movimento dos maleses. E trabalho o movimento do, dos malês, dando uma visibilidade muito maior a, aos malês do que Sabinada e Farroupilha. Sem dúvida nenhuma, a gente consegue fazer isso hoje. Quem diria uma outra coisa bem significativa, que nas discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, haveria uma primeira proposição que abandonaria a história quadripartite e a história europeia em favor do protagonismo dos povos ameríndios e dos povos africanos. Né? Então, isso me parece que são dois exemplos altamente significativos. Sim, a gente sabe que a BNCC acabou sendo outra coisa que não a primeira versão é, enfim, que, que fez esse movimento. Mas eu acho que a gente teve, sim, muitas transformações... E eu acho que os anos 80 foi marcado por muitas transformações no campo do ensino de história, a grande bandeira do ensino de história, já na época da ditadura, sem dúvida nenhuma, é, dos anos 80, é a ideia de, de, de repensar não apenas a, a chamada história dos heróis, que hoje em dia a gente acho que já sepultou, mas a ideia de que os alunos deveriam pensar na, na agência da história e pensar que eles também poderiam ser sujeitos históricos, independentemente das suas cores, das suas opções, da sua, do seu, enfim, da sua condição social e assim por diante. Então, eu acho que isso é alguma coisa que se plantou nos anos 80 e que atravessa até os dias atuais. Então, eu acho que os desafios são... São gigantes, mas eu acho que eles também já foram gigantes em outros momentos. É, mas eu não tenho nenhuma dúvida que esse momento nos traz, assim, uma. Nos, precisa de nós uma significativa atenção. Então, a universidade e a escola, é, é, mesmo que em momentos anteriores, tenha havido é, perseguições, vigilância e tal, eu creio, e, e, e talvez, é, os ataques à universidade e à escola, pelo menos no Brasil, nunca tenham sido tão brutais e tão significativas e tão fortes quanto têm sido agora. Isso parece estranho, porque nós passamos por 21 anos de ditadura civil-militar. Mas é, eu penso isso porque não é só um ataque à instituição e é um ataque fortíssimo à instituição. O vídeo, por exemplo, é, é, é esta, última, esta última proposição de diminuição de 90% das verbas para ciência e, e tecnologia, portanto para as universidades também. É, mas também é um ataque que se dá é, no campo do nosso imaginário e de toda a importância que nós depositamos na escola e na universidade como espaços de, de produção de conhecimento, de criação, de invenção, é, é, de liberdade, né? e que são muito atacados por um outro imaginário que produz a... a, a a significativa valorização da opinião comum e da banalidade, e, e, e portanto, nos faz ou produz subjetividades que veem o um mundo com muito menos complexidade e com muito mais simplicidade, dando resoluções fáceis e rápidas às questões que nos atinem. Isso é muito complicado e muito difícil. Então, é, nós temos uma brutal falta de verbas para o funcionamento básico das instituições, estruturas, salários de professores. Nós vemos agora o Governo do Estado lançar um programa de um bilhão e tanto de reais para dar conta de questões como implementação do novo ensino médio e, e, e formação de professores. Talvez a única coisa que me parece significativa dali é a, a, a estrutura das escolas, mas não fale em momento algum de aumento de salário, de reposição de salário para o, os professores e as professoras. Então, isso é muito complicado. E essa segunda questão é a ideia desse desprezo pelo conhecimento, pela complexidade e, eu diria mais ainda, pela alegria, pelo amor e pela amizade. E, em contrapartida, como já disse, uma valorização da opinião comum, do banal, das banalidades e uma visibilidade ao ódio, ao ódio e, a, e aos discursos de ódio. né? E todos os perigos que acompanham esses esses discursos. Perigos como sair na rua para determinados modos de ser, para determinados modos de vida, né? manifestar um modo de ser, um modo de vida, se tornou altamente perigoso pois a morte e a violência são características desse momento em que vivemos. Então, é, as escolas e as universidades se tornaram lugares-alvo de vigilância e de controle. Eu nem quero citar aquele movimento bobo, mas terrivelmente perigoso, é, porque me nego a, a, a enunciar aquela sigla. E, e observem que esse, esse processo chegou junto de um momento no qual tanto as escolas quanto a universidade, ainda que fosse um, um movimento inicial, mas foi um movimento muito importante, é, que foi um momento de acolhimento, de escuta e de visibilidade de diferentes modos de vida. Nunca a universidade havia sido habitada por pessoas negras, indígenas, ou que tivesse reservas de vagas para pessoas trans. Enfim, nós vivíamos um momento no qual a universidade e a própria escola tentava aos poucos, quebrar o modelo do homem branco e passar a acolher o mundo como multiplicidade. E exatamente, me parece que tivemos uma reação feroz e cruel que se explica pelo racismo que nos acompanha, a nossa memória, as nossas relações, e por uma série de outros preconceitos que não conseguimos ainda combater em nós mesmos. Então, sim, nós temos um grande desafio, que é combater os negacionismos, os fascismos, o ódio, o racismo, e tent que tentam impor limites à liberdade da aprendizagem e do conhecimento. Mas nós temos um outro grande desafio. Eu acho que talvez a gente pouco tenha tentado dar conta. E esse desafio é em relação a nós mesmos e na relação dos estudantes consigo mesmos. Nós, professores de história, sempre apontamos quem eram os racistas, quem eram os fascistas e quem eram os negacionistas. E fizemos isso com razão e com necessidade. Mas pouco problematizamos o modo como nós mesmos somos pontos materiais de sustentação de todas essas práticas. Eu sempre digo é, pro, pro, em aula e tal que o racismo e o fascismo não se sustentam apenas com aqueles que são racistas ou são fascistas, ou seja, que visivelmente produzem tais práticas ou formam partidos e coisa e tal. Eles se sustentam com a nossa memória, os nossos modos de ser, as nossas relações, e que, via de regra, a gente não consegue enxergar. Então, se o racismo é estrutural, então não basta apenas combater os racistas ou as práticas racistas. É preciso olhar para si mesmo e ver quais são as atitudes, ações, relações que ainda mantêm essas práticas ou que servem de pontos materiais para a existência e para a continuidade dessas práticas. Eu acho que esse é um desafio assim, vital aula de história é, daqui para diante. Bom, eu não posso dar nenhum conselho de caráter, assim, de, de, de caráter profissional. né? Ó, escolhe porque vai ser melhor do ponto de vista salarial. Não, porque não, não tem isso, é alguma coisa que as pessoas vão, vão ter que escolher para a sua vida e vão ter que verificar o que, que é mais adequado e o que é menos adequado, né? É, então, eu acho que a primeira coisa que eu diria para quem quer ser professor de História é que essa pessoa precisa experienciar o absurdo de uma escuta absoluta. É... Eu, eu obviamente se eu pensasse isso lá em 1989 muitas coisas que eu fiz em sala de aula eu faria diferente mas não há nenhum problema nisso não há nenhum problema nisso porque afinal de contas é, faz parte da minha história e da história é, do próprio ensino de história mas por que que eu acho que esse é um conselho fundamental porque a aula de história é um lugar refúgio, onde é, o presente só entra quando é chamado para ser problematizado. Agora, todo o resto que são histórias, como diria o Krenak, para adiar o fim do mundo, que são uma infinidade incrível de histórias, de pessoas, de grupos, de povos, de subjetividades, de modos de vida em geral, é, precisam estar na aula de história. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que o, a, a primeira das coisas é bom. eu vou escutar todas as vozes do mundo. Nisso que eu chamei de uma espécie de absurdo, que seria um escuta absoluta, e essa escuta absoluta implicaria um outro absurdo, que é uma espécie de desidentificação de, de apagamento de si para poder se abrir para essas histórias todas e para esses povos todos. E eu acho que essa ideia é, é, não nos tira do nosso lugar, porque eu não tenho como traduzir o outro sem as minhas coisas, os meus modos de pensar, mas tem como, tendo essa ideia, tem como trair um pouco os meus modos de pensar e os meus modos de ser para poder dialogar, para poder conversar e para poder escutar os outros mundos. E eu acho que aí a segunda ideia que acompanha essa é, é tentar, eu acho que muitas tendências teóricas aí da atualidade têm proposto isso, é, é tentar abandonar essa ideia de humano que nos acompanha essa ideia que produz um humano que é melhor que o outro, alguns, como diria o Krenak, quase humanos e outros bem humanos. Então, eu diria que seria fundamental alguma coisa bem simplesinha, que é estudar. Estudar muito. Um estudo que implica, por um lado, um acúmulo significativo de histórias e, por outro lado, pensar sobre si mesmo e sobre todos os entulhos metafísicos que lhe constituem. Do racismo estrutural ao platonismo e essa ideia do modelo e das cópias, ou ao cartesianismo e essa ideia de um corpo e de uma alma separados, para poder combater isso e estar aberto a outras metafísicas, a outras cosmologias, a outras epistemologias, seja dos Yanomami, seja dos, do, do, do, dos, dos Tupinambá, seja de quem for. E a terceiro e último conselho é que a sua aula de História, que é essa que é esse refúgio assim, desse presente tenebroso e ao mesmo tempo... É, sim, desse presente tenebroso, em que a gente pode criar, que a gente pode conversar, que a gente pode aprender sobre nós mesmos, os nossos pertencimentos e também as nossas, os nossos estranhos, os nossos, as nossas alteridades. É, o, o terceiro é de saber que esse lugar não pode permitir que se entre é, discursos, inclusive modos de vida, que têm como premissa... O combate à existência alheia. O combate não era a palavra certa. É, é, é, que é, não, não gosta de conviver com a existência alheia. Que age para diminuir a potência das existências que existem por aí. Acho que agora fiz a frase correta. É, são discursos que diminuem a potência de existir. Então, nenhum negacionismo pode entrar na aula de história, exceto para ser estudado, problematizado e conhecido. Porque todo negacionismo é um modo de é, combater, de, de criticar, de diminuir a potência da criação, seja ela intelectual, seja ela é, de outra forma. É, o racismo não pode entrar porque ele diminui a potência de existir dos outros, das negras, dos negros, dos indígenas. A homofobia não pode entrar porque ela diminui a potência da existência dos gays, das lésbicas, dos transexuais, dos transgêneros e etc e tal. Enfim, esse terceiro conselho é importante porque às vezes a, a, um aluno ou alguém vai ter puxa, mas nós precisamos preservar a opinião do outro. Sim, desde que essa opinião não implique diminuir a potência de existir do outro. Logo, tudo pode na aula de história. Tudo pode que a existência afirmativa, que a existência alegre, que aumenta as potências de existir de todos nós. O que não pode é aquilo que que diminui, pensando no meu amigo Spinoza.